Hercht. três coisas que você não deve dizer se vai tiver uma conta secreta na Suíça. Ter uma conta secreta hoje na Suíça pode causar um desastre financeiro ou até mesmo levar à prisão. É um problema sério que precisa ser tratado com extrema cautela. Depois de assistir a este vídeo, você Estará cliente das três regras básicas de conduta sobre como lidar com os representantes da Receita Federal. Oi, aqui é Enzo Caputo com SwissBankingLawyers.com. Os legisladores brasileiros copiou o programa de repatriação dos Estados Unidos da América, assim como fez a Itália. Em todos esses países, temos os mesmos princípios em vigor eu ajudei muitos clientes dos Estados Unidos da América com contas secretas na Suíça em cooperação com advogados da América que trabalharam para que ocorresse a regularização. Posteriormente, ajudei muitos clientes italianos com contas secretas na Suíça a se regularizarem. É esta experiência profissional coletada com os clientes americanos e italianos que eu ofereceu agora para os clientes brasileiros. O professor Dr. Simões Bata está gerindo o processo de regularização com a Receita Federal e o Banco do Brasil. E eu sou responsável pela comunicação com o Banco Suíço e coleção integral dos documentos. Muito importante. Juntos, vamos ter certeza que nossos clientes Aproveitarão todos os benefícios e vantagens que o Programa de Regulização Brasileiro, o HERCT, está oferecendo. Com base na experiência anteriormente mencionada, estamos fazendo o nosso melhor para atenuar as consequências financeiras da HERCT. Regra número 1: a comunicação com as autoridades fiscais deve ser estrita. Não revele qualquer informação adicional ou suplementar baseada em suposições. Não espere que se você fizer um favor à Receita Federal, que a Receita Federal fará um favor a você. Você pode ter 100% de certeza, você nunca vai receber um favor de volta. Nunca. Você precisa saber que as autoridades fiscais dos Estados Unidos e as autoridades fiscais italianas estão premiando Delatores. Não podemos excluir a possibilidade de o Brasil fazer o mesmo no futuro, premiar Delatores em tronca de informações sobre contas bancárias secretas na Suíça. As autoridades norte-americanas estão recompensando denunciantes com 30% sobre o valor dos impostos cobrados. Por isso que você deve continuar um advogado Você deve sempre evitar dar respostas não preparadas. Tudo o que você revelar pode ser usado contra você. Portanto, é muito importante contratar um advogado para relevar as informações de modo correto. É muito difícil corrigir a informação após ela ser revelada. Regra número 2. Se você vai dizer algo, você tem a dizer a verdade. Se você mentir para a Receita Federal, corre o risco de acabar na prisão. É muito melhor não dizer nada em vez de mentir. O melhor é ter um advogado experiente que possa ajudar a resolver o problema. Regra número 3. Não responda se você não entendeu completamente a pergunta. Às vezes, os fatos são colocados de forma a deixar você em uma situação difícil. A equipe de Receita Federal é profissional como um boxeador olímpico. Não tente ganhar contra um boxeador olímpico. Você vai perder! Você vai perder! Por favor, esteja ciente de que a luta contra a evasão fiscal se tornará cada vez mais dura. Denunciantes e outros métodos questionativos podem ser usados para descobrir a sua conta secreta. Portanto, você tem que ter muito cuidado e manter o silêncio mais absoluto até que seus ativos sejam divulgados oficialmente com base no procedimento Herct. Se você tem uma pergunta, pegue o telefone e discue o 0041442124404, vamos discutir sua situação com total sigilo. Tema um dia maravilhoso.